Amigos do Canal do Bem, estamos aqui na coletiva de lançamento do filme E a Vida Continua, ao lado de um dos grandes responsáveis pela concretização deste projeto. Ele é historiador, é um pesquisador, é um grande conhecedor da doutrina espírita, né? e está aí ao lado do Paulo Figueiredo, né? como um dos cabeças, para que esse, esse filme fosse levado à grande tela, às telonas. Oceano Vieira de Mello, primeiramente, parabéns pelo seu empenho, pelo seu trabalho. E eu queria já colocar você para falar sobre esse projeto, como foi fazer com que a vida continua, esse livro maravilhoso do André Luiz, se transformasse... Nesta película que vai ajudar, que vai auxiliar tantas pessoas Que eu tenho certeza que a mensagem é maravilhosa Olha, primeiramente eu queria cumprimentar os telespectadores, os internautas Pela oportunidade de poder estar falando sobre A Vida Continua Para nós foi uma alegria muito grande é, começarmos com todas as dificuldades com todos pelas calças que aconteceram durante uh, três, três anos e meio, quase quatro anos. Mas, finalmente, a gente terminou o filme no final do ano passado. E, quando a gente terminou e começou a fazer o pós-produção, é? e que viu que o resultado ficou até mais do que a gente esperava, porque não é fácil você pegar... Um livro com 26 capítulos de transformar num filme de 97 minutos. Então, eu, eu parabenizo muito ao Paulo Figueiredo, que foi quem fez a, a adaptação do roteiro. Parabenizo pela direção e, e a todas as pessoas que se envolveram com esse filme os atores, os técnicos. Mas eu queria deixar. É, gravado para a, a, a história do espiritismo, é que quando, na formação do, do elenco, na formação dos técnicos para fazer o um filme, e isso envolve mais de 100 pessoas, quando a gente falava no nome de Chico Xavier, as pessoas se emocionavam, mesmo não sendo espírita, e se ofereciam para contribuir com alguma coisa para o filme. Isso desde o ator principal, que é o Lima Duarte, até o eletricista, o, o, o motorista do caminhão. Então, o nome de Chico Xavier ele é tão respeitado que ele, ele emocionava as pessoas ao lembrarmos que iríamos fazer um, um filme baseado na obra de Chico Xavier. Oceano... É, nós sabemos da dificuldade né, do meio espírita em aceitar né, a arte como um veículo. Né? Como é que está sendo você, é, hoje, né, tendo produzido um, um, um filme de grande porte, não é um, um filme pequeno? Nós temos algumas produções pequenas, produzidas aí de maneira tabalhoada, de maneira é, com muita dificuldade. Não vou nem falar tabalhoada, porque as pessoas têm boa vontade mas a dificuldade é muito grande. Eu tenho certeza que você também enfrentou, mas conseguiu. Como foi isso? A gente já atua no meio cinematográfico, na distribuição, há um bom tempo. Isso ajudou muito. A gente já tem contato com as pessoas do mercado é, cinematográfico, seja ele no mercado exibidor, seja ele no mercado distribuidor. Embora, no início as empresas que não, vamos dizer assim, dos executivos mais recentes, né? não da minha geração, eles por não conhecerem a temática, por não conhecer a gente pessoalmente como um, um produtor cultural da área, a gente recebeu muito não. Mas eu sou espírita e a gente sempre sabe que quando a gente recebe um não, é que a gente deve se fortalecer, foi isso que aconteceu comigo. Quanto mais eu ouvia não, mais aí eu me fortalecia. Então eu não desisti, até que a gente conseguiu a, a, a Paris Filmes, uma parceria de distribuição com a Paris Filmes, e fizemos essa, essa parceria para que o filme chegasse até as telas. Foi difícil? Foi, mas não é impossível. Eu creio que algo maior estava por trás de tudo isso. Bezerra de Menezes foi uma ajuda, né? o sucesso que o filme fez, tão inesperado. O filme foi feito de maneira simplória, né? de maneira modesta, e alcançou um público muito superior àquilo que nós, espíritas, e eu tenho certeza aqueles que produziram, é, é, alcançou. Você acha que ele foi um marco, foi fundamental para essa mudança de, de visão do, dos produtores, dos distribuidores? Olha, o Bezerra foi a retomada, né? Nós tivemos aí em 1979 o Joel, uma 23o andar, 33 anos depois surge o Bezerra de Menezes. Eu acho que chegou a hora dos espíritas assistirem os filmes que falam a linguagem do espírita, aquela linguagem que confirma a reencarnação, a vida depois da morte, o amor acima de tudo, né, o cristianismo redivivo, ou seja, nós, espíritas, queremos ver na tela do cinema, no teatro, aquilo que nos toca. Porque até então, durante as últimas décadas, foi nos mostrado muitos filmes que não, não falavam conosco. Eu até me sentia culpado, um distribuidor de filmes, tá certo? um filmes educativo, de arte... Né, humanistas, mas não tinha nenhum filme que falava eh, com o espiritismo, que falava em Kardec, que falava em Chico. E, logicamente, Bezerra em 2005, deu um, um start né, nessa produção, que a gente espera que outros companheiros, outros idealistas apareçam, é, em frente às dificuldades normais, não é só o filme espírita que tem dificuldade para se fazer no Brasil, qualquer tipo de filme é, é trabalhoso, é custoso e requer paciência requer persistência e logicamente para você produzir um longa metragem como é o E a Vida Continua há necessidade principalmente de não sair da codificação kardecana isso é essencial, senão o espírita não vai assistir. Tem algumas pessoas interessadas em fazer filme espírita que não são espíritas. Eles me consultam, mas eu, eu sou bem claro. Já vou direto. Olha, se você quiser fazer um filme espírita, você tem que, primeiro, pesquisar muito. E, segundo, a base é Kardec. Base é Kardec. Não saia de Allan Kardec. Nós, espíritas, não queremos saber de misticismo. Nós, espíritas, somos inteligentes, lemos muito. Você não está lidando com pessoas que não têm cultura. Nós, espíritas, temos cultura. Nós temos é, humildade, mas nós não abrimos mão da pureza doutrinária kardeciana. É só isso. Se fizer filme pensando nisso, o filme será um sucesso. E eu tenho certeza que a vida Continua, vai ser um sucesso né? Como eu disse para o Paulo Figueiredo Há pouco, seu filho vai nascer dia 14 né? E aí você já não pode fazer mais nada Agora está lá O parteiro está contratado O médico que vai fazer o parto Os projetos daqui para frente Quais são os próximos filhos do Oceano? Olha Nós fizemos Cinco documentários A minha Satisfação é fazer documentário. Eu tenho três documentários em andamento. Eu espero voltar para o documentário, que é o que eu gosto de fazer. O documentário é jornalismo, é testemunho de um fato. Pesquisa pura. Né? Pesquisa pura. É o que eu gosto de fazer, e sem precisar de muitos recursos. Não é? Então, eu não sei. Provavelmente, tem... A, o Paulo tem dois roteiros já prontos, que é o Voltei e o Sexo e Destino. Tem mais duas pessoas, dois produtores interessados em fazer dois filmes espíritas. Eles estão me consultando, estão pedindo opinião, querem que a gente oriente. Mas eu confesso para você que fazer um filme a cada três anos, eu já estou com 61 anos de idade, fazer um filme para demorar três anos, eu não vou conseguir biografar uh, quem eu quero biografar no movimento espírita. Você entendeu? Então, eu, pode ser que eu não volte mais a produzir. Vou, vou ser sincero. Mas, se, a, se eu sentir que a, a espiritualidade está me incentivando, está me, me jogando na, na produção, eu não tenho a menor dúvida, eu estou à disposição. Mas o que eu Hoje eu diria para você que eu quero é terminar meus três filmes que eu estou fazendo. Um sobre Elias Barbosa, outro sobre Clóvis Tavares e Nina Arueira e outro sobre Ivone do Amaral Pereira. São documentários é, que eu não posso desencarnar sem fazer esses documentários. E tem outros nomes também que a gente está interessado em biografar, mas esses três já estão a caminho, já tem muita coisa gravada e eu espero voltar assim que terminar, assim que entrar o, no circuito cinematográfico o Minha Vida Continua e a gente encaminhar o Blu-ray, o DVD e a TV a cabo para a Paris, que é a distribuidora na qual a gente contratou, pra, fez a parceria para distribuir o filme eu volto com os mesmo documentário que é o que eu gosto. E aqui o Canal do Bem vai estar sempre à sua disposição quando você tiver esses materiais Fantástico, que não tem espaço, né? Documentário, infelizmente, o cinema quase não passa, né? Então, o Canal do Bem está à sua disposição para você mostrar esse trabalho, para que esse povo conheça. Ivone do Amaral Pereira, história maravilhosa. Cenira Pinto, faz um filme sobre a mulher. É, eu, a minha prioridade, eu respeito, tem muita, muitas pessoas, né? O movimento espírita é fantástico, tem... Ó mas a Ivone, a Ivone, Ana Prado, eu estou assim apaixonado pela Ana Prado. A história maior médio de efeitos físicos do século 20, é, não só no Brasil mas no mundo. Então eu tenho muita vontade de fazer Ana Prado. Enfim, vamos ver. O, Os espíritos vão dizer, o, né? O ânimo não falta, o ideal não falta. A gente para fazer esse tipo de filme tem que ter um ideal na frente, não é mesmo? Então, muito obrigado pela oportunidade aí.